A dança K-Pop, do inglês Korean Pop, que é pop coreano. Hoje em dia é mundialmente conhecido. Ele vem desde a década de 70, mas hoje em dia ele acabou sendo muito mais conhecido devido à internet. escuta pop ocidental e fala, nossa, que legal. Mas conhecer uma outra cultura e ver o estilo de música que é mais ou menos parecido, mas que tem coreografias, me encantou. Eu preciso conhecer outras coisas, eu preciso ter um conhecimento mais aberto. E o K-Pop tipo, me trouxe muito isso, de, tanto de dança quanto de querer aprender outras línguas, de me exercitar por querer dançar, então foi uma coisa que pra mim foi boa em todos os sentidos. Como é o cover, a gente imita o original, né, que é o do, do pessoal da Coreia. A gente também participa de algumas competições que tem hoje no Brasil. Então, é, sempre tem eventos que a gente participa para ganhar, é, para competir contra outros grupos que saem aqui no Centro Cultural também.